Por que que eu larguei um concurso público para resolver empreender? Fala pessoal, Guilherme Narek, e nesse vídeo eu vou contar um pouquinho de por que que eu larguei um concurso público muito legal, que ia me pagar muito bem, para começar a empreender e... porque eu não me arrependo nada disso. Seguinte... É, ah, em 2014, eu tinha passado por um concurso da Caixa Econômica. Então, eu tinha acabado de terminar a faculdade, meti a cara, estudei muito e passei para o concurso da Caixa. Eu ia ganhar em torno de 3 mil reais por mês. Uau! Naquela época, recém-formado, todo mundo falava assim, caraca, é, é o emprego dos sonhos, né? Todo mundo quer trabalhar como concursado. E eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou trabalhar o dia inteiro, na verdade não o dia inteiro, mas uma boa parte do meu dia, para ganhar 3 mil reais e tal, mas eu não vou ter liberdade não vou poder fazer as coisas. E o que que aconteceu? O que que me chamou a atenção? Naquela época eu conheci o marketing digital. Eu comecei a ler um livro chamado Trabalho Quatro Horas por Semana e ao ler aquele livro eu entendi que eu poderia viver e estar em qualquer lugar do mundo. Nesse exato momento eu estou na Estônia, uh, no, na Europa, e eu tô gravando esse vídeo para contar um porqu o porquê que realmente eu larguei o concurso público. Eu não quis assumir como concursado e fui empreender. A questão toda é que quando você empreende, você é dono do seu tempo e dono do seu negócio. Você tem a tua liberdade para fazer o que você quer. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando no concurso ou para os outros, a gente tem que seguir a regra dos outros. E Quando você é dono do seu negócio, você tem o seu tempo, você pode fazer o que você bem entende. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui. Ó. Eu estou na Estônia. Do lado de fora aqui tá zero graus, então ainda não é inverno, é outono aqui. Uh, em algum momento vai ter neve aqui e eu vou gravar para vocês com neve. Mas qual a sacada toda disso? Seguinte, às vezes você tem um sonho, você tem um objetivo, você quer alguma coisa na vida e você acha que ser um concursado, você vai ter grana para fazer aquilo. Só que o problema é que quando você escolhe ser um concursado, escolhe um negócio assim, trabalhar para os outros, trabalhar numa grande empresa, você sacrifica o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Isso, o seu tempo, a tua liberdade. Você vai vender o teu tempo por dinheiro. Então quando você troca o teu bem mais precioso, que é o teu tempo, por dinheiro, você não tem a liberdade para fazer o que você quer. Você não vai poder ficar com seus teus filhos, você não vai poder viajar, você não vai poder conhecer o mundo, você não vai poder fazer praticamente nada, porque você vai ficar refém daquilo ali. Só nas suas férias. Entende qual é a lógica? Então, quando eu pensei nisso, quando eu vi isso no livro Trabalho 4 horas por semana, eu falei, cara, não, não vou assumir o concurso, esquece o concurso. Na época, minha mãe, meu pai, todo mundo. Você é meio doido? Tem demência? Por que, que você está fazendo isso, meus amigos? Então, por que, que você vai fazer esse negócio aí que ninguém nem entende? Quer trabalhar pela internet. E hoje, tem aí cinco anos, eu vivo viajando o mundo. Hoje eu estou na Estônia, daqui a alguns dias, ou daqui a um mês, sei lá. Eu devo pegar Letônia, Lituânia e todo o leste europeu. Depois eu vou para Portugal, passar Natal com meu irmão em Portugal. E a facilidade de fazer isso é porque o meu negócio está no meu computador. Basicamente isso tudo veio da decisão lá atrás de não aceitar um concurso público. Então quando eu recusei trabalhar como concursado, eu passei a ter essa visão de mundo e hoje eu posso fazer o que eu bem entendo em quando eu quero. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a maioria das pessoas colocam na mente dos jovens que eles precisam ser conquistados, que eles precisam fazer uma boa faculdade, que eles precisam passar num bom emprego. E comigo não foi diferente. Só que eu não tive resultado tão bom quando eu fiz isso. Então, basicamente, a mensagem que eu te deixo aqui é o seguinte. Se você quer alguma coisa na sua vida, se você tem um sonho, vai atrás. Esquece o que os outros estão falando. Você vai conseguir. E para de ficar trocando a sua, o seu tempo por dinheiro. Porque se você troca o seu tempo por dinheiro, você não vai ter liberdade para fazer o que o dinheiro vai te trazer. Imagina uma pessoa com um milhão de reais, mas que tem que trabalhar todo dia. Ela não faz nada. Porque ela tem só dinheiro, ela não tem liberdade. Tá bom? É, essa foi a sacada. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre marketing digital, essas coisas assim, eu tenho um grupo no Telegram onde eu compartilho muitas informações, muitas sacadas, como que eu faço os meus negócios, as minhas empresas. Então, basta você clicar no link aqui na descrição, aqui embaixo. E vai lá no grupo de Telegram, é gratuito. Tem já umas cinco ou seis mentorias. E eu sempre posto material novo lá. Se você gostou desse vídeo, deixa um dedo no like. Compartilha com quem está querendo ser concursado e está perdido nesse mercado, não sabe para onde seguir. E nos vemos no próximo vídeo.